De MC's. Bialbulado. Bialbulado. E na quebrada tem vários moleque bom Que se jogou na vida, eita vida de ladrão Esse pra papista na cinta o tal doidão Esse daí não fale, ele tá carregadão Joga na cara do boy e vai, não reage não Vai boy, não tenta não, gera perdeu pra mano que guidão me dá a chave da e o alame desse foguetão e a localização é o parque bobão e a localização é o parque bobão vai boy, não teta não, gera perdeu pra mano que tão me dá a chave da e o alame desse foguetão e a localização é o parque bobão e a localização. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, deixa de baixo Biel bolado Bielbolado, dá o relógio, dá o relógio, caralho vai, tio. E a F8, os menos já pegou pra louco Cai o papi da CME de Rim e o entralalada Matrás do trampolho Caio parceiro no F8 oh, E todos farol já tava de olho Do nada vai trobar não deixa MT traço 08 oh.